E aí pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Gabriel E hoje eu tô trazendo aí pra vocês mais uma partida aí de Call 2 Duty Black Ops 2 Bom, tô na drone aí E nessa partida foi muito especial Por causa que eu peguei quatro Stealth Shoppers e quatro descargas Elétricas, né? Foi uma sequência, eu tava usando o Vant, Descarga Elétrica e Stealth Shopper Uma partida, é, na minha opinião, foi uma partida melhor, uma das melhores partidas que eu joguei até hoje, né? E no começo aí, no início eu comecei é, muito ruim Comecei... Comecei atirando no nada, tá vendo? Ó, olha a minha mira agora. Minha mira nerfou, bonito. Matei um cara só, mas não tem problema não. Bom, é, Essa partida aí eu tava jogando com a Emitar. Vocês estão vendo a Emitar dourada. Eu peguei um pouco antes a camuflagem dourada, dourada. Peguei um pouco antes de jogar, né? Essa partida. Levei uns tiros aí agora. E voltei, recuei. Bom, lá na frente vai aparecer dois caras, só que infelizmente eu pego duas assistências. Por causa que eu não consegui atirar perfeitamente neles. Agora eu invado o spawn. Bom, eu já sabia que o spawn deles ia sair, né? Aí eu usei meu laser site pra matar esses dois caras aí. Bom, já, já que uh, o spawn deles estava aí, eu não invadi, entendeu? Você não ia morrer. Mas quando eu fui pegar as tags, ó, infelizmente eu morri de qualquer jeito. Entendeu? Uh, bom. Aí eu continuei seguindo, fui seguindo por cima, né, eu subi essa escada aí, e o spawn deles ainda tava lá, então eu quis invadir. Agora olha que bonito, ó, perfeita a mira foi no cara, vocês podem ver que, a, que essa arma é muito boa, eu só não gosto muito desse site Peguei esse outro cara aí, a tag, aí o cara spawnou na minha frente ali, tá vendo? Spawn tá meio zoado esse jogo. Bom, essa hora é muito frenética aí, muito boa essa hora, peguei meu primeiro vant. Peguei o primeiro cara, aí o outro foi tentar dar a volta. Olha que no bom, ele deixou aqui me pegar pelas costas. Ó, tomou, tomou de frente. Bom, eu pego todas as tags, saiu recolhendo tudo. Peguei a primeira descarga elétrica do jogo, aí eu mando a descarga elétrica. E faltava só um pouquinho pro meu shopper. E pau, stealth shopper. Uh, soltei ele em qualquer lugar mesmo. Aí lá do lado esquerdo ali, vocês podem ver que tem um cara tentando subir a escada não sei o que aconteceu com ele, que ele voltou e eu matei ele Bom, agora eu vou subir aí E meu stealth shop tá lá Eu joguei no meio do mapa, nem sei aonde Só sei que eu jogo em qualquer lugar, é ele mesmo, não tô nem aí Porque é uma coisa rápida que eu faço Eu ativo e mando o stealth shop Bom, agora eu subo aí E nessa parte, que eu matando esse cara, eu pego um impiedoso que são 10 mortes sem que é, baixas sem morrer. É, Pega o meu segundo vante E os spawn dos caras tá lá na, lá na frente. Bom, eu vou por baixo, né? Como sempre, eu gosto, de, eu gosto de pegar essa parte aí. Porque essa parte é mais discreta, né? O pessoal não, não vai muito por aí. Pega o meu segundo lightning, que meu Stealth Chopper tava arregaçando com todo mundo. Manda o meu lightning, olha que besteira! Os caras estão todos tá escondidos já. Eu mandei meu lightning errado. Não pegou ninguém. Esse cara estava tava mangando aí de sniper, nem sei o que ele tava fazendo aí, só sei que foi uma que muito fácil pra mim. <risos> Bom, agora eu tento sair aí, eu vou tentar é, ir de frente com os inimigos, só que eles seguiram outras rotas já, não consegui achar ninguém. Pego o meu segundo, é, segundo self-shopper do jogo e subi aí. Agora vocês podem ver, ó, eu mando, agora eu localizei, eu mandei o self-shopper nessa área aí, ó, que eu mirei agora. Aí, quando eu olho aí, tem um cara deitado lá, peguei certinho ele. O dano, o dano dessa arma é incrível, né? Aí eu vou tentar fazer os spawn deles de novo, matei um. Quando eu vou tentar lá, aí vem o um dozeiro. cara de 12 aí. Chama de dozeiro. Pega o meu outro vant. Sei lá, acho que eu peguei uns sete vantes nessa partida. É, outro cara tentou ir por baixo, só que não deu. Peguei meu outro lightning. Acho que esse é o terceiro, né? O terceiro lightning que eu pego na partida. Peguei o lightning, mandei e ele pegou duas kills. Agora que eu pego a outra sequência de mortes, o desumano, que são 15 sem morrer. Peguei minha challenge aí, uma medalha de desumano, foi a primeira que eu peguei. Bom, aí eu pensei assim, bom, já que eu peguei desumano, eu, eu lembrei que tinha mais que essas né? Tinha, tem mais sequências de morte, eu falei assim, uh, ah, vou continuar pegando aqui, né? Eu fui tentar matar os caras aí, eu já tava, uh, Bem frenético assim a partida pra mim, eu já tava suando de nervoso já, querendo pegar os próximos Só que eu acabo morrendo uma hora aí Peguei meu terceiro Staff shop como vocês estão vendo aí é, Peguei essa PDW do chão por causa que minha TAR21 já... Minha m né? Eu tenho mania de falar TAR21 por causa da m 2 Minha M-TAR tava já, já, é, com poucas balas já e, Então eu peguei essa PDW no chão Peguei esse outro cara aí Esse cara olhou, olhou pra frente, sabendo que aí é curva, né? Aí lá em cima tem um cara com a Light Machine Metralhando Qualquer lado aí Aí o spawn dos caras tá aí de novo O cara da light Ele viu que eu ia vir pra cá e ele voltou Aí ele me pegou essa hora, né O cara me pegou infelizmente Bom, solto meu próximo Vant É... Daí eu continuo, é, continuo seguindo E agora vai vir uns dois caras Aí eu acho que eu não consigo pegar de... Eu consigo pegar só um no Laser site. Peguei, ó, tá vendo? O Laser Sight ajuda demais, né? Bom, agora essa parte eu vou fazer uma, uma cagada aí. Eu tava meio confuso já, porque eu tava matando bastante cara. Eu tava só vendo kill assist na minha, minha tela. Não consegui me concentrar. Aí eu acabo morrendo. Bom, a partir dessa, dessa morte aí agora, eu pego meu Vant, solto meu Vant. E começo a ficar um pouquinho mais morno na partida, né? Não consigo pegar muitas kills. E eu vou falar sobre a arma que eu tava usando. tava usando a Imitar, dourada. É, com iron sight mesmo sem nenhuma mira laser sight mira laser é, sacada rápida que é o é, kick draw e o fast mags eu não sei se é fast mags ou mags porta munição tem um monte de nome aí de todos os codes e é, eu achei que essa combinação ficou perfeita para essa arma cara ela ficou super super apelona não não chega a ser apelona né mas ficou ótima, ficou uma arma demais. É, o laser sight é muito bom para as assault rifles, cara. Eu não sei, eu só sei que submachine gun eu não uso laser sight, porque elas já tem um hip fire incrível já. Submachine guns são as armas mais, são a classe de arma mais forte do jogo, né? Então por isso que eu prefiro usar, um, gastar o laser sight com é, assault rifles, que na minha opinião é, M10 e M8A1 são os melhores assault rifles do jogo, na minha opinião. Quem, quem gosta da Type aí, eu, eu não usei muito a Type Eu usei mais a m e a M8A1 mesmo a, a Type, eu achei que ela é boa, só que ela demora um pouco mais pra matar, assim Isso que eu percebi, eu não, não gostei muito Bom, eu pensei que o cara tava em cima, esse cara aí, ó, voltando ao gameplay Só que ele me viu atirando, eu consegui pegar ele nas costas Peguei a medalha de vingança aí contra ele Fui tentar ir no spawn, só que o, o cara com essa baliza aí me pegou a faca barística, né? Não sei quem usa quem usa isso aí, meu. É difícil pra caramba. Eu aplaudo quem usa isso aí, meu. Num, numa partida qualquer. Pega o cara no tiro à distância ali. O um sniper tava ó, mongando lá. Aí eu continuo indo. Peguei mais um cara. Veio o outro aí, surgiu do nada. Eu fui de qualquer jeito, não teve como escapar, eu morri. Perdi aí. Bom, o spawner no mesmo lugar, né? Spawn sempre no mesmo lugar. É, tentei ir ali, agora um... Acho que um dozeiro vai pular, não. Não é agora, é. Um dozeiro... Tem um dozeiro, uma, uma parte com um dozeiro pula aí, né. Acho que é na próxima... Na próxima morte. Acho que eu peguei esse cara aí. Peguei na cabeça. Head... head headshot. Sobrevivente. Peguei mais um. Agora o spawn deles ainda tá lá. Eu vou tentar invadir o spawn, só que eu não... Não consigo por causa desse cara da 12 aí. Me matou em um tiro só. Pego meu outro vant. E continuo indo na partida aí, agora vai pular o dozeiro, quer ver? Ó, ó o dozeiro pulando aí, ó Doidão Pego ele no laser sight mesmo, pra deixar de ser dozeiro Usar essas duas aí Bom, agora segui no instinto ó, fui, voltei e matei o cara lá, que é a Na cabeça Continuei indo aí Aí eu pensei que o cara ia subir, mas não, ele foi pra frente, ela tenta pegar outro cara Fui lá e matei ele no laser sight mesmo Você tá vendo como o laser sight é, é eficaz Nas assault rifles Mando meu outro vant, acho que já é o meu sétimo vant É, meu sexto ou sétimo vant Um dos dois é, Continuando lá Bom, essa parte aí os, os o inimigos destruíram meu vant Bom, aí eu vou matar o cara que destruiu meu vant agora Você pode até ver nas costas dele aí Ó, ó, vendo? Né? É o... Tá com, a, com aquela small lá Bom, a, agora eu mando meu descarga elétrica e pego só um cara só, infelizmente que queria ter pego mais para pegar meu helicóptero stealth Bom, agora olha essa parte, ó Eu já queria pegar meu stealth, meu quarto stealth da partida Infelizmente consegui pegar aí Aí eu fui bem solteiro E consegui matar o cara que tava ali, tá vendo? Peguei na música é, aí eu peguei essa tag correndo, eu falei, ah, tem outra tag ali, peguei, rapidão, soltei no último momento o Stealth, aí falei que? ah, já tá 99, só falta uma aqui pra acabar o jogo, saí correndo freneticamente, aí já tava tremendo, suando, infelizmente o cara pegou, o que que me restou? Só a tag mesmo, é, infelizmente não consegui pegar o que eu quero, mas é isso aí galera, se vocês gostaram do meu 56 barra 9, meus 4 Stealth Choppers, meus 4 Descarga Elétrica, deem um favorito, deem um like, tá? Se quiser comentar aí também comenta Tá bom? Pra ajudar a divulgação Falou, até mais e um abraço a todos